It was my fault. O jeito que você está vendo escrito aí tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. Gente, essa expressão significa foi minha culpa. Quando você quer assumir a culpa, ah, isso foi minha culpa. A aplicação numa frase. If she did anything wrong, it was my fault. Ah, e antes desse vídeo terminar